Namastê pessoal, o que é mais importante, a religião ou a espiritualidade? É isso que a gente vai ver nesse vídeo, mas bom, antes de eu colocar aqui a resposta para essa pergunta, eu gostaria de dar dois recados, né? bom, o primeiro é que eu continuo desmonetizado no momento que eu estou postando aqui que esse vídeo, para quem não sabe, aí, tá por fora do que aconteceu, chegou no canal recentemente, ou simplesmente não viu, eu fiz um vídeo já explicando tudo que aconteceu, que eu vou deixar no card aqui, quem quiser mais detalhes, vá lá. Mas basta saber isso, o YouTube me desmonetizou, e por enquanto eu estou pedindo para que quem puder faça alguma doação, via Pix ou alguma das outras opções aí que tem na descrição, para que o canal possa continuar ativo. Eu agradeço imensamente quem já ajudou nesse meio tempo, né? E daqui uns dias eu vou poder estar tá pedindo aí para o YouTube pra analisar, para ver se eles monetizam de novo, né? Mas até lá, não dá para eu ficar sem ganhar absolutamente nada, porque eu dependo dessa receita, né? Mas, enfim. E, em segundo, eu queria falar sobre esse vídeo aqui mesmo, né? Ele é um trecho, né? Um recorte de um outro vídeo mais antigo, onde eu respondi a várias perguntas, que na sua maioria eram perguntas sobre coisas que estavam acontecendo no momento, sabe? foi lá para 2019, então tinha a questão da data limite, né, o, o COVID que estava bem no comecinho ainda, não tinha virado pandemia mundial, né, mas tinha gente me perguntando sobre isso. E eu resolvi excluir aquele vídeo. Mas tinha uma pergunta lá que eu respondi que eu acho que é meio atemporal assim, né? Que é essa, né, sobre a religião ou a espiritualidade que eu resolvi recortar só esse trecho e trazer aqui. Assim o canal não fica muito tempo sem vídeo. É, e assim eu acrescento algum comentário aqui, é alguma coisa, que o YouTube alegou isso quando me desmonetizou, né? Que nada estava sendo agregado na edição, então eu dou essa. Então dou essa conversadinha com vocês aqui no começo e mesmo se eu não colocasse isso, talvez não tivesse problema, porque a única versão agora desse vídeo é essa, né? Como eu disse, o vídeo completo foi excluído. Então, só tenho esse... esse trechinho aqui que fica como sendo o original. Eu acho que não... o YouTube não veria problema nisso, né? Mas mesmo assim é melhor prevenir do que remediar né? mas enfim então chega de enrolação e vamos logo né a pergunta o que é mais importante a religião ou a espiritualidade a espiritualidade sem dúvida a espiritualidade ela é uma coisa universal né pense na, na espiritualidade como uma árvore conforme essa árvore vai crescendo ela vai criando galhos e cada um desses galhos são categorias dentro da espiritualidade. Esoterismo, magia, religiões, xamanismo... Então as religiões elas só existem por causa dessa necessidade do ser humano de buscar uma fonte, qualquer que seja, por onde jorra a espiritualidade. Agora, tem religiões e religiões, né? Tem as mais liberais, as mais restritivas, as mais dogmáticas, as que mantêm o ser humano na ignorância, Aquelas com mais espiritualidade E aquelas onde a espiritualidade ficou de lado E que viraram apenas instituições políticas Aí não, não cabe a mim julgar Eu já fiz um vídeo falando sobre religiões Lá para o começo do canal Então é muito provável que os inscritos novos Que chegaram depois não tenham visto Então vou deixar o um link para vocês assistirem Esse card que vai aparecer aqui em cima Esse vizinho aí e na, na descrição ali também